Hey! Hey, Detetives e Ninja! Como é que vocês estão? E hoje, gente, eu estou aqui nessa live porque eu vou fazer um miojo <risos> E vou ensinar vocês a fazer um miojo ao vivo aqui O um miojo é esse aqui, da lá mesmo. <risos> Me ajuda aí É para pratocina, por favor Olha o tamanho do meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo, gente Tá então, muito calor... E como vocês sabem... Hoje a gente vai ter dois vídeos... Não, hoje vai ter um vídeo... É... <risos> um vídeo... Um de... Saron... Que amanhã vai ter outro de Condiname Neme Cure... Que já estão programados... Pra sair às 18 horas... Os vídeos... Eu não sei o que eu tô fazendo na live... Porque hoje vai ter vídeo, né? Então é isso, gente... Então, gente, hoje aqui o miojo Vou fazer pra vocês Então vocês não, pra mim, né? Ai, quase que eu... Então, o Kofikun e o Vitor já estão aqui Esse aqui é o miojo Vamos abrir Eu vou fazer dois porque eu sou gordo Vamos, <risos> Vamos abrir Miojo é muito bom, gente ah, gente. Ai gente, caralho. Eu tô fazendo isso pra me descair, porque eu tô muito triste. Esbagacei o agulho, gente. Então se vocês. Vocês.. Vocês coletem uma panela pra colocar o em Deixa eu ver o que tá aparecendo. Ai! Que susto! Melhor tutorial. Saudade do Clube Pinguim. Meu Deus, só dois. Só dois. Felizmente é só dois, gente. Só dois o quê? Vocês vão colocar água na panela. Deixa eu mostrar aqui. Colocando água na panela. Não tem que colocar muito não. Como eu vou fazer dois, porque eu sou gordo, eu vou fazer dois miojos. Então por isso que eu peguei uma panela grande. Tá mostrando? Eu peguei uma panela grande, porque.. Com... Então, gente, meu fogão aqui é automático. Oh meu Deus! Vai explodir, tá saindo gás! Ah! E ninguém tá em casa. Por isso eu tô assim gritando. Ninguém está em casa. Meu Deus, o formulário... Ah, ligou. Meu Deus, eu quase botei fogo aqui no pano. Que ó, gente. Vocês vão colocar... Como o meu fogão é automático, os seu, é, seus fogões não podem ser automáticos, né? Eu não tinha fogão automático. Gente, eu demorei muito, muito tempo pra aprender a ligar o fogão com fósforo. Mas agora o fogão é automático, eu nem precisei aprender. É... Já fiz o formulário, ver se eu... Passei de ano também. SDDS vota CPBR, hein? um pra mim, um pra tu né? Não dois pra mim. <risos> o vídeo tem mais de três minutos. Então fazer miojo demora mais enganar a gente. Cara, eu sou criança que jogava clube. acabou mas Chama o bombeiro, chama o bombeiro em casa sozinho. Gente, eu tava aqui jogando transforminhas. Transforminhas, Cadê? Como é que vira a câmera? Vira a câmera. Tem uma pessoa assistindo. Esse sou eu. Como assim uma pessoa assistindo? Vira a câmera. Jogando transforminhas. Olha eu aqui. Ah! ah! O vento tá me empurrando. Ai, ah, vou correr, eu vou morrer, eu vou não. Ah, morri. Morri. E vocês vão esperar o quê? Cinco... É... O meu tá em fogo alto, gente. Então eu vou esperar três minutos... Até colocar o um miojo. Entendeu? Até começar a borbulhar. E eu vou esperar três minutos... Colocar meus miojos da Alame. Faz miojo pra mim... Então, então, se você comprar, eu faço <risos> Faz um tutorial de voodoo <risos> Claro, eu vou, com certeza eu vou fazer Eu tô mostrando a casa aqui, né? Você já viram a casa, né? Fazer o quê? Tem ninguém em casa Por isso eu aproveitei pra fazer uma live E como eu iria fazer minhojo, eu falei Eu vou fazer um tutorial fazendo minhojo E vocês, tem fogão automático ou fogão que acende com fósforo? Fogão que é acende assim com fósforo não, né? Fogão não automático. Isso aqui é automático. Mas se acabar a energia, eu aprendo de novo a ligar com fósforo. E, gente, eu, tô, eu vou enviar os vídeos antigos, porque eu não tô podendo gravar nenhum vídeo no momento. Então, você vai ver vários vídeos antigos, porque sim... É, com... mas os vídeos atuais vão ser family friends, esses vídeos antigos não são, se vocês não se influenciam, vocês podem assistir, hoje é 18 horas tem vídeo pra vocês vídeo antigo vídeo... o vídeo de hoje é um vídeo de um jogo também que acabou que é o jogo Sadhuang de Adzoni eu falar errado e é um jogo que já acabou também igual o clube pinguim Ele acabou Em 2019 Em maio Não sei, já esqueci Meu fogão E automático Ainda bem, né Aí você pode fazer sempre assim. Olha a mosca aqui Ah, gente, aqui tem um lugar de mosca Casa de pobre, casa de pobre E assim, mosca Poxa E, e eu comi Omelete hoje, mas não almocei Acho que eu vou tomar um leitinho, hein, gente <risos> Leite Vamos <risos> estar tá, tá Fervendo Fervendo Fervendo Bagulho E a mosca Mosca rapariga Faz na, churra... na churrasqueira de controle remoto. Sado Angle, um ângulo de adesone. Sim, não de ades... é dia, de ad. De adzone, entendeu? E como são vídeos que eu nunca repostei em outros canais, por isso eu estou repostando esses vídeos que eu nunca repostei. Ah, Então, gente, nosso minha aqui tá cozinhando Não sei porque eu abri, a música tava em cima, meu Deus do céu Cortando tá a vários. O povo saiu aqui de casa Quando sai, a casa é minha tu, tchau, tchau, tu, tchau. Deveria colocar uma música, mas eu não quero copyright na minha lá. Trouxe alguém rodando Mas depois... É, eu não vou jogar mais, não. Eu vou enviar outros vídeos. Tava tentando enviar no celular, mas no celular... Agora eu tô sem espaço no celular. Gente, meu celular comprei em dezembro. E tem 32 GB. 32 GB. Mas só que o celular já usa a memória. Então, eu estou com 23 GB. O celular é de 32 mas eu tô com 23 E eu já usei tudo, esgotou. Só ela tá precisando de ajuda Isso aqui é a cozinha Esse aqui, ó Tá quase, tá quase Acho que eu já posso colocar, né? E aí, tá em fogo alto aqui o botão Fogo alto Faz live Coala Espera faz live de coa... De faca quente Parabéns, faz fim Não sei porquê já joguei esse sardungon. TBM, minha comida queimou na delícia. Que foi nada. Essa churrasqueira é de boa. Coitado do Feloraim. Tá comendo miojo. Porque o golar tirou o emprego dele. Que emprego, gente. Que emprego. Eu vou colocar um miojo. Ai, meu Deus. Coloca o um miojo. Cuidado pra não se queimar. Porque ninguém é idiota de se queimar. Ai, me queimei. Mentira, gente. Mentira toda. Muito engraçado. Hum. essa mesa deve estar tá suja. Mas eu a fazer faxina. Vocês estão muito engraçados pro meu lado, hein? O Golast não, não tirou meu emprego, né, gente? Retirou meu emprego. E na verdade, nem emprego. Não, não fez isso. Quem foi, foi o próprio Healer do CPO. Juntamente com a Disney. Então não tem nada a ver. Oh, o Fox chegou. Compra miojo de bacon. Na verdade não sou eu que compro hoje, Eu sou antissocial. Eu nem saio de casa. É minha avó que compra. Mas tá chefe. Me do bom Fox é que Eu não vi Fox. Fox tá atrasado. Já tá no round do miojo de bacon. E eu tô botando a câmera para o chão aqui, vocês estão assistindo no chão. Eu vou colocar outro miojo, gente. Meu Deus! Quase, quase que caiu. O, coloquei o outro miojo Essa panela é muito boa, grande Miojo Cru e mó bom Se tá ligado E aí, Fel, lembra de mim? Não lembro Golache, dizem Disney e a BBC se juntaram Bem que Golache por aí... De poderia aparecer aqui, né? Vamos lá, já aparece, por favor. tô precisando de você. Gente, o que que eu faço? Eu faço suco ou eu faço leite? Eu faço Nescal. Gente, é todinho nascal, Nescal. Nescal. Nescal. É porque Nescal é bom eu já tomei muito todinha, inclusive já cheirei também. Tá Homem bonita, faz live dançando as músicas do Just Dance Now. Koala, Coffee, Tudo Jogo, estudando no sábado é top. Full Family Friend. Estava estudando. Estudando, gente? Que estudar, quarentena, sai fora. A aceita é boa tomar leite com manga Eu não sei se esse carro é meu dele Ou é zoeiro mesmo Então, o bagulho já tá fervendo por... um, um garfo Pra mexer bem gostoso E eu vou comer aqui na panela Que delícia, gente Biscoito bolacha? Biscoito bolacha? Bolacha. Bolacha, tá vendo, gente? Eu cheguei só pelo miojo. Tá ficando rico. Meu Deus, você não fez isso. <risos> você não fez isso. Ah, não. Ai, meu coração, vou ter infarto. Ai, vou chorar. Eu vou, acho. Ai, meu Deus. Gente, eu tô aí, quase... Eu tô lacrimejando. O senhor... Não, deixa eu não é mentira, né? O CR Alpaca doou 4 reais. Mentira, 4 reais, gente. Meu Deus, deixa eu printar isso aqui. Vou... vou publicar no Twitter. meu Deus do céu. <risos> Compre o um miojo pra mim também e me dá. Eu compro e faço se você quiser, meu Deus do céu, gente. Fé, eu não queria discutir com você, mas... É, não, é os dois, gente, é os dois. Meu dominho, me miojo aqui, eu preciso colocar o tempero. Eu gosto dos dois, eu gosto de todinho nescal, mas aqui a gente usa nescal. Que vergonha alheia, porque eu sei que eu sou uma vergonha, como você é mod, me dá esse truloso. Então, eu, eu queria agradecer ao senhor Alpalca, a senhor Alpalca, palco CR Alpalca, por doar os 4 reais, muito obrigado, de verdade, é minha primeira doação. E, eu... <risos> muito obrigado a você, me dá esse mioja, o Meri Colhote, me dá esse miojo. me dá esse miojo. A gente tá, né Bora todo mundo ir pra ver, esse... se conhecer lá e trazer hoje pra gente comer... <risos> Ah, não. Ah, não. O cara tá de brincadeira comigo. Ah. Ele doou mais dois reais. Muito obrigado. Meu Deus do céu, gente. Seis reais. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não sei. É sério, eu tô... Eu tô, tô, eu tô emocionado. Muito obrigado. Paca. Você já tem aqui no meu coração... Um lado pra você. Toma mais money para comprar o Nascal. O CPO iria fechar porque o Fresh Play iria fechar no final desse ano. Então o CPO só fechou mais rápido. E vixe, eu vou desligar aqui um miojo. Eu acho que já tá bom. Ai, tá quente o garfo, gente. Não sei porquê. Tô pobre, eu não tenho dinheiro. Pinguinado BR, mesmo que você não tenha dinheiro, você também tem um espaço aqui no meu coração. Porque você é um dos inscritos que eu lembro, entendeu? Sou C o Bo 2 do CPO, lembra? Olha, o CPO acabou e nem lembro mais quem é quem, porque mas tipo assim. Agora eu vou lembrar de você, porque, né? Porque você... Agora eu vou lembrar de você todos os dias. Agora você vai... você vai... lembrar de você todos os dias. Vai explodir. Hora do rango. Então, gente... Agora o tempero. Disse que o tempero faz mal. Mas eu gosto mesmo assim. Eu sou gordo mesmo. O um tempero, você pode o quê? Colocar num prato <risos> Fel para beber, faz uma vitamina... Vitamini... Vi... Vocês colocam coisa no eu não consigo lá... Vitamina... Vitamina de manga não, suco de manga, né? Então, tem suco... Eu tô precisando beber leite ou suco de manga? O que vocês acham? Ah, ele doou mais um real, gente Eu vou dar meu miojo pra ele Se ele gostar, toma aqui meu miojo, sério Não, eu não acredito Toma aqui meu miojo, pode Pode ficar, eu não quero meu miojo Mas um real, a guerra, e tô, tô pobre. Então, mano, você não, também não precisa ficar é, estaduando assim, não. Porque senão você fica pobre também, né? Eu vou colocar o outro também. E o outro é diferente? Não, não é diferente. Então, gente, o CPO não vai voltar. Afinal, quando o CPO vai voltar, não, o CPO não vai voltar. Essa live é pra gente... É, está com vontade de comer miojo Não, essa lá é para ensinar Com vocês, deixa eu colocar aqui no par Porque eu tô enrolando muito Um caô desse. Agora suco com miojo é que não vai dar certo, gente Meu Deus, que calor, meu Deus Ai, Calor, calor, calor, muito calor Tá fazendo 30 graus aqui senhor Paca é, Obrigado pelo por um real os dois reais e os quatro reais só colocou o Sazon, não coloquei coloquei o tempero do tempero do próprio miojo gente é sério depois é porque eu não quero chorar aqui na sua frente é, na frente de você isso não se faz eu acho que eu vou beber leite só tem esse leite, meu Deus A gente aqui em casa tá uma... Ah não, tem outro leite Se tem outro leite, eu vou beber leite Acho que eu não vou esquentar não, porque tá muito calor Vou beber leite com o Nescau Leite Como fazer o Nescau, gente? Você pega o leite Esse leite é não Ah, eu sou E Nescau Nescau Vocês querem que eu esquente o Nescau? Mas a gente pode ver esse homem bonito. Eu sou, eu sou filho, gente. Eu sou gordo. Eu tava até no seu Discord. Então, como você é, doou, você pode entrar lá no meu Discord que eu te dou um cargo especial. Um, pelo menos isso, né? O que eu posso fazer por você. Eu te dou um cargo especial no servidor. Além do mais... Pronto, gente. FR compra um pão de queijo. Hum, teria um pão de queijo agora. Aff. Então gente, isso aqui tá muito quente. Eu só estamos nas calmas, mas pode tomar o seu frio. Então, entra lá e me marque para mim saber quem, você, quem é você. E, aliás, você pode, você pode até... o formulário, para o moderador, se você quiser. Nem banana tem. O cartão tá pedindo para comer com banana. Já vai no meu canal, já já vou fazer live no meu Xbox 360. 2 mais 2, mais 1. Eu não sei ler. Ó, 2 mais 2. 4, 421. <risos> Ó, 2, 4 mais 2, mais 1. 421. Féu, quanto que é pra ir na BGS? Não, gente, eu não vou na BGS, não. Eu tava brincando. Nem dinheiro tenho pra ir na BGS. Eu não sei nem se vai ter esse ano por causa do coronavírus. Kí que 999999999... nove nove Ai gente que delícia! Nescau. Mó cara, ok, fel, ok, fel, ok, fel. Então, cadê o tudo jogo? Ele fez o formulário, eu vou ver o formulário dele agora. Mas ele saiu, né? Então, fazer o quê? Então, gente, eu vou acabar essa live agora porque eu vou comer. Pior que eu moro na Bahia Na Bahia oh. Calma aí, tu mora na Bahia Você vai na minha live? Vou na sua live Eu vou, eu vou encerrar por agora Porque eu vou comer, entendeu? Agora que vocês fizeram hoje É só comer O Cartoon enviou alguma coisa ali, mas apagou Descarado Enviou o que? Vou esperar só dar 30 minutos Então gente, eu te vejo Vocês no Discord Quem tiver Discord pode entrar lá Me chama Que meu Discord Gente, tá falido Come com os anjos Muito obrigado No cartão, escreve a mensagem e apague. Dessa vez eu vim. Ele escreveu lindo. Lindo é seus olhos. Então esse é o vídeo, gente. Obrigado, senhor, é, o CR, Apoca por doar. Minha primeira doação, gente. Eu, tô, eu não sei o que eu vou fazer. Então vou encerrar a live por aqui, gente. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada pra mostrar um Vou aqui Vou transformar isso, gente Cadê eu? Ah, eu morri Sem queijo para você nem foca Manda salve pro Lucas Salve pro Lucas Só não lembro se já te perguntei Mas você gosta de BTS Essa live é aproximada pelos Luminati Qual o seu nick? O meu nick no Transluminense é febre lá em Oficial Não tem erro É, eu vou ler ali o, for o formulário esse aqui ó gente, Isso aqui é o meu outro canal É dele que eu vou pegar pra repostar os vídeos Febrainha Oficial Vai ah, receber notificação do no meu vídeo Febrainha Oficial Este vídeo é privado. E hoje, às 18 horas, tem um vídeo lá do estado então Então, gente, eu vou terminar por aqui. Agora é sério, eu vou terminar. Cadê o miojo? O miojo tá aqui, ó. Vou encerrar com o miojo. Ó o miojo ali. Ó o miojo aqui, ó. Hum... Hora de fazer o Discord do Febraim, fazer a zoeira passar mais de 8 mil. Te marquei no Discord. O Noni chegou. A... Noni, você chegou no último minuto. Manda salve. Salve pro Gabriel Quem Salve pro Noni. Febraim oficial, isso. Não me transformei. Noni, vai lá no Discord. Noni, você não sabe o que aconteceu. Sim, eu tô comendo, Noni. Noni, eu recebi a doação de C. reais, Noni. Noni, ai eu não quer falar sobre isso não. Manda um salve especial para mim. Então, senhor, assim, C.R. Apaco, manda um salve especial para você. Muito obrigado pelas doações. E, tipo assim, agora, agora eu vou em você, porque você é o meu primeiro... Meu primeiro doador, então não vai ter como esquecer. Vai, o BR, iniciar sua live. Ganhei dinheiro, mas eu não sei como retirar esse dinheiro. E agora o difícil vai saber como retirar o dinheiro. E Nescau Nune, que é o Nescau Nune. Tem mais aqui, ó. eu esperar encerrar. Vou colocar mais, vai. Ah, que delícia, gente. Minha seu é para, mas você também não pode sair do ano, muita coisa, não. Esse resto é meu. Tá bom, tá bom, esse resto aqui é só, não vou nem comer. Ó, pode, pode. Mas esse resto aqui é muito. Hum, vou virar Ana Maria Ana, Baria. <risos> Ana Maria Braga Manda pro o meu estado o Acre. Sério que você mora no Acleia? Eu não acredito Eu amo o Acleia Eu sempre queria ir eu gosto do horário do Acre. Eu gosto. O café com voltou. O cartão é muito engraçado, gente. Me Saudade de ganhar de ganhar de geral de geral no dojo. Eu gosto do arcade porque tem dinossauro. Então eu eu também jogo um jogo de dinossauro. Hum, hum, hum, hum. Simone, foi minha primeira doação. Você dá um cargo especial para ele. É um cargo. Você cria um cargo lá. Você, você é administrador. Você cria um cargo lá para ele. Porque se eu não entrar agora, você cria um cargo doador e dá permissões especiais, entendeu? Como enviar link, enviar imagem, é, adicionar emojis. E hoje, gente, que tem vídeo de 18 horas Eu tô com medo muito desses vídeos Porque é vídeo diferente Do canal, entendeu? O lobo Pois, lobo, eu lembro de você Minhoja, gente, a mioja, ó é melhor assim, né? É porque eu tô falando muito, eu não gosto... Sai, mosca! Já dá. Tá. Ovo, oh, Eu é. Não tava fazendo nada, não tava fazendo nada. Agora, bora comer... Eu me sinto na China. Hum. Eu amo enrolar o miojo assim. É, tô fazendo a CMR comendo, gente. A CMR, a CMR comendo. <risos> Que isso, gente? Guloso tudo tudo não e nunca mais tinha te visto. Quem deram meu cabelo que nenhum delas um hoje meu gordinho linda. <risos> ah, ah <gente. risos> essa foi boa. É que é excesso de gostosura, gente Já que o CP morreu de vez Como vai Que está o canal? Então hoje eu vou enviar um vídeo 18 horas Um vídeo antigo diferente Que não é muito family friend, mas É um vídeo que eu gosto De lembrar E eu nunca repostei ele Em lugar nenhum E estou repostando aqui Parece eu Tira os olhos deles, senhor. A palca ele já é meu cabelinho do véu. Com QM, tu corta essa é minha recomendação. Meu cabelo cresce uma semana depois de eu cortar. Pois é, Fox SDDSDR. Meus amigos, capitão Toad. Montreal <risos> é, Capitão Eu tô jogando Roblox aqui hum, Bora jogar Roblox Não mentira, eu tô por causa de vídeo Ah, gente Eu vou fazer um streaming para vocês Olha o aviãozinho O aviãozinho zoom. O aviãozinho vai aterrissar ah, ah, ah, Vai aterrissar Eu não vou gastar dinheiro em robô, que eu vou gastar em comida, em miojo. <risos> é pra comprar o miojo o dinheiro. Tô começando com o Faustão no Discord. Gente, eu não tô podendo fazer live nem vídeo no computador, entendeu? Por isso que eu tô repostando os vídeos antigos. Porque eu não, pode, eu não tô podendo gravar mais nada por enquanto agora. Vocês estão entendendo? Que eu não tô podendo gravar mais nada, então por isso eu tô. Terra tudo. Meu hoje acabou gente. Quer ver isso aqui desaparecer? Ó. Minhojo acabou, gente. Minhojo acabou. Acabou o minhojo. Nesse né? também vai acabar. Nesse carro acabou. Agora acabou. Agora acabou a live. Eu já comi mesmo. Ninguém coloca a garrafa pra encher. Outra pra encher a garrafa. Garrafa não. Aí ah, não sei também. Aqui, ó. Derramou um pouquinho aqui, ó. Eu poderia até limpar, mas eu não sei por onde essa mesa passa durante a noite. Ah, quero canta mais e muita vergonha. Já acabo. Mostra o setup. Mostra o setup game. Me querer é meu cargo não discorde. Então, o nome também não ajuda, gente. Eu sou, eu só, só eu sozinho. Neskal, muito bom. Um pano aqui para limpar essas coisas. Não acredito, gente. Nônia Dá, dá o O carro pro menino, me ajuda Fel gosta de mim hoje igual a minha pessoa Barulho de água, gente Assim me erra, é, ó né? Barulho de água Eu não vou poder jogar a bola acho que nem me chama para jogar Olha geladeira, gente, que pobreza. Tipo, é só juntar as coisas, entendeu? Tem bolacha. Tchau, lindo, lindo, lindo. Tira a camisa. Olha aqui, eu fazendo minha live Já que me doou Eu acho que eu vou tirar essa vaquinha Gente, lembra da vaquinha? Da vaquinha Olha que nome feio, vaquinha não nem tive Lembra da doação? Então Gente, não conseguiu. Então vou remover esse link E vou cancelar Mostra o setup. Meu setup é esse aqui, gente. Meu setup é ruim. Meu setup tá ruim. Teclado tá ruim, ó. Eu tô na minha alta conta. Num computador. Gente, só pra mim que tá travando. Então como eu tinha dizendo Eu uso caixa de som Só pra mim que travou É a internet, gente É a internet Deixa eu ver se eu virar assim Acabou o miojo O Focus Game 01 entrou Acabou o hoje. eu já comi eu tô com cheio, mentira, eu não tô com bucheca, eu vou atacar ali, vou fazer um suco de manga, porque eu sou desses. Aqui, eu uso essas caixas de som. É, ô demônio. Nem deixou pra mim. Desculpa. Só era pra mim e a palca. Come mais miojo. Então esse, esse aqui É porque eu tenho problema de ouvido Então eu escuto na caixa de som E só um lado está funcionando Então eu prefiro também suco de maracujá Mas não tem maracujá Então a gente bebe mama Bamba jogo Mundo das músicas, live estranha Então, estranha Aqui tá travando, gente Só pra mim que. Aqui eu tô assistindo a live Eu não acredito que vocês não me disseram que tava travando Então é assim, gente Vou encerrar por aqui Ai meu Deus, que medo Vou encerrar por aqui. Vai lá, vídeo Roblox, por favor. Não posso fazer live de Roblox porque o computador tá ruim. O teclado tá ruim. Eu não consigo e no OBGS. Ele fica travando. Eu posso encerrar agora, gente? Por favor. Mundo das músicas. Me dá um beijo antes de ir. um beijo você Pra é você. você Isso aí é meu setor pigame Que isso, gente Agora é sério, gente, agora Computador malvado, que isso minha net estava ruim. Bom, gente, agora... Últimas palavras. Vou encerrar. 10 segundos. Entrei no Discord. Bora conversar lá no Discord, então. Bora conversar lá no Discord. Então esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Tenham gostado, gente.